Isso é provocação O pra comédia é só tragédia em ascensão vir então vê na mão Nós tiramos mano a mão e vamos ver quem vai pro chão Isso é provocação O pra comédia é só tragédia em ascensão vir então vê na mão Nós tiramos mano a mão e vamos ver quem vai pro chão não é batuqueiro, pergunta pro gigante se nós não tá feiticeiro Parceiro puder que filho de um pai solteiro Nunca me faltou tempero Sou neto de um filho de a Chaplin essa Sambu Pandeiro Cala qual mamou, tô cagando e andando, elas mandando solicitação pra mim no Instagram Não, não, eu tô amando, fiel me dando que as nações não me dar, mas não chega na beira da conta dação Aberração, yeah Psicopata, puxei é o meu padrinho Cê não tá vendo o tamanho dessa desgraça Na palma e não é uma bomba, é bomba, é pim, biomassa Toma e culpa um peste apeste-se, ó, na casa Aqui vocês nunca vai passar batido Na te dá melhor que essa cara de tacho, não te acho bandido Bandida, ela tua, é brincando com meu tesão Fico na minha, você fica na sua, saudade no peito com sem solidão, yeah. Isso é provocação, escárnio pra comédia, só tragédia em ascensão Kevin, então vem na mão Nós tiramos mano a mão e vamos ver quem vai pro chão Isso é provocação, escárnio pra comédia, só tragédia em ascensão Kevin, então vem na mão Nós tiramos mano a mão e vamos ver quem vai pro chão Pagando o preço de ser um pagão Gordão com vários quilos e poucos quilates Ontem à noite foi um apagão, não tenho maturidade pra bebida grátis, Dia, yeah. Rasgando o verbo pra ter minha verba, yeah. ficando velho, eu tô fumando mais eva. Vou pro meu jet mesmo, sem jeta Não nasci pra ser um servo, até morrer, vou beber serva. Minha mulher tá esperando o bebê. Assumi minha responsa e não parei de beber. Hoje é tudo pela neném, me chamei de PP. Quando nasci eu vou levar pra dona Holanda benz. Somos almas velhas, muito além da matéria. Só é feliz na pobreza Quem já viveu na miséria Brinco com tanta coisa Mas a coisa tá séria Dando sangue pra arte Cada linha é uma artéria Não sou levita, mas levito Maleditas, maleditos Arebita, debita, debita, A gente medita e tem pra atuar Mente fita infinito Tem que não pita, mas eu pito Sai de não minta na fita Sou só eremita e não sei atuar. Isso é provocação Escárnio pra comédia Só tragédia em ascensão que é Mão, nós na mano, e vamos ver quem vai pro chão. Isso é provocação, escárnio pra comédia. Sua tragédia em ascensão, Kevin. Então, vem na mão, nós tiramos, mano, e vamos ver quem vai pro chão. Sou Luciano Monteiro da Silva, tô participando aí do vídeo da galera aí, os caras da hora. E eu autorizo qualquer uso da imagem aí, da minha pessoa e do meu trabalho. É nóis. Você é fino, hein? É, né? é nóis.